Olá pessoal, o projeto Ciência Responde, organizado pelo FRJ, pediu para eu fazer uma entrevista sobre a minha pesquisa e a minha história como pesquisador no Japão. Eu tenho mais ou menos um minuto para responder cada pergunta, então vamos lá. Pergunta número 1. Um. Você poderia nos falar um pouco de você, uma pequena apresentação e sua formação? Bom, meu nome é Klaus Aranha, eu nasci no Maranhão e fiz computação na Unicamp em 1998. Eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado na Universidade de Tóquio através do programa de estudos no Japão, do MEXT. Hoje eu sou professor na Universidade de Tsukuba, também no Japão. Pergunta número 2. Como você acha que a vontade de fazer ciência e ser um pesquisador entrou na sua vida? Bom, eu acho que a maior influência foram os livros que eu li quando eu era criança. Eu li muitos livros de Isaac Asimov. Livros de ficção científica que falavam de robôs que eram tão inteligentes quanto humanos. Os robôs do Asimov, eles tinham emoções, desejos, dúvidas. Tanto que até uma das personagens principais de suas histórias, Susan Calvin, era uma cientista, engenheira e psicóloga de robôs. Bom, essas histórias me deram as ideias de que seria possível, usando programas de computador, criar novas formas de vida. Pergunta número 3. Nos fala um pouco da sua área de pesquisa. Bom, a minha área de pesquisa é o que se chama de vida artificial, que é exatamente o que eu falei na resposta anterior. Usar métodos artificiais para criar novas formas de vida. No meu caso em particular, eu uso programa de computador, mas tem gente que usa biologia, tem gente que usa robótica, etc. Um, uma coisa particularmente minha de ver essa área de pesquisa é que, ao contrário da inteligência artificial hoje em dia, a vida artificial não precisa ser exatamente como humanos. Então, podemos nem mesmo precisa ser algo que existe na Terra. A vida artificial pode ser qualquer coisa que, olhando para ela, a gente considera ela como viva. A nossa ideia é exatamente imaginar a vida como ela poderia ser. Pergunta número 4. Atualmente, está animado com algum trabalho, estudo em especial? Poderia nos apresentar ele? Bom, todo ano eu participo de um projeto muito bacana, que é a competição de inteligência artificial para a criação de cidades em Minecraft. Nesse projeto, eu oriento de dois a quatro alunos que desenvolvem programas que criam essas cidades, usando várias técnicas de programação. E cada ano, nosso sistema fica um pouco mais interessante. Nosso próximo desafio é simular criaturas virtuais que gerem cidades naturais para a competição do ano que vem. Vamos lá, Pergunta número... 5. Quais foram os fatores que te levaram a deixar o Brasil e começar a praticar ciência fora? Bom, foram vários fatores. Claro que o fator financeiro foi muito importante. A minha bolsa de pós-graduação no Japão era muito maior que a bolsa que eu recebia na pós-graduação do Unicamp. Mas, além disso, tem a questão da curiosidade de morar no exterior. É muito legal viajar, ver novos lugares. E, em particular, quando eu fiz o meu mestrado aqui no Japão, eu me dei muito bem por aqui. Eu me senti muito em casa, mais em casa do que no Brasil, e que me deixou acabar ficando por aqui de vez. Pergunta número 6. Acredita que o ambiente desfavorável para a pesquisa aqui no Brasil tem levado nossos cientistas a buscar oportunidades em outro lugar? Bom, é uma pergunta difícil. Eu saí no Brasil há muito tempo atrás, são 17 anos agora. E naquela época também já tinha essa questão da, do, de, de pesquisadores indo estudar no exterior. Desde aquela época nós temos pesquisadores brasileiros procurando mais prestígio, mais acesso ou mesmo mais estabilidade econômica no exterior. Mas, dito isso, sem dúvida nenhuma, a situação atual que temos um governo que é abertamente agressivo à comunidade e às instituições científicas, não ajuda, né? Ah, pergunta, número... pergunta número 7. O que foi o mais difícil de sair do Brasil? Bom, para ser sincero, não foi muito difícil. Eu sempre me considerei um caramujo que carrega as casas nas costas. Mas, assim, de fato, claro que também não é um mar de rosas. Quando você se torna um imigrante, a primeira coisa é que você perde é a sua rede social, mesmo tendo a internet, e você também perde o privilégio da cidadania, que te dá várias proteções, perde o privilégio da cultura em comum, que deixa muito mais fácil você conversar com outras pessoas, etc. Dito isso, isso não é só sair do Brasil, sabe? É, por exemplo, eu experimentei algo muito semelhante, claro que em menor escala, quando eu fui do Maranhão para a Unicamp novas redes sociais, diferentes culturas, esse tipo de coisa. Então, se você está interessado em morar fora, mas tem medo de, ah, o que será que eu sentiria falta no Brasil, um jeito seria ter essa experiência de morar sozinho primeiro. Okay? Pergunta número 8. Nos fala um pouco da região onde você se encontra, país, estado, qual a experiência mais legal que teve por aí. Bom, eu trabalho na cidade de descuba que fica mais ou menos a uma hora de distância de Tóquio. É uma cidade pequena dentro do Japão, mas onde ficam vários dos laboratórios é, de pesquisa japoneses, como, por exemplo, o laboratório da Agência Espacial JAXA. Bom, uma das coisas mais legais que eu tive de experiência por aqui foi logo que eu cheguei em Tsukuba, em 2012, quando teve o eclipse total circular aqui, e aí eu fiz essa geringonça de papelão que vocês estão vendo para poder ver o Eclipse. E foi muito legal porque deu para ver o reflexo do Eclipse perfeitamente aqui na parte de baixo da, da geringonça. E tinha um monte de gente lá vendo comigo, foi bastante divertido. Ok. Pergunta número 9. Nos apresenta o seu local de trabalho. Bom, meu local de trabalho está aqui. É uma sala com um computador conectado à internet. Vários livros. Essa é uma coisa legal do meu trabalho. Eu não preciso de muita coisa para poder trabalhar. Mas o campus da Universidade de Tsukuba é muito bacana. Então deixa eu mostrar umas fotos para vocês. Aqui a gente está vendo o centro do campus, os prédios da engenharia e da biologia com a praça central onde os estudantes se reúnem. Depois a gente tem aqui uma figura também da primavera no Japão. Então isso aqui é mais próximo da entrada do campus, onde a gente tem as sakuras. E finalmente a gente tem também essa foto aqui do verão, então o nosso campus é cercado em árvores. Então isso é muito lindo é, em qualquer época do ano. Ok. Pergunta número 10. Para o futuro, pretende continuar no exterior ou voltar para o Brasil? Bom, eu já tenho carreira, família e amigos aqui no Japão, então não me vejo muito voltando para o Brasil neste ponto. Pergunta número 11. Gostaria de deixar uma mensagem para aqueles que estão lendo essa entrevista? Bom, gente, é, cada pessoa tem sua identidade, cada pessoa tem seus objetivos, suas dificuldades e facilidades. Então, vocês vão ver várias entrevistas de pesquisadores que, pesquisadores que têm diferentes experiências. É, vejam o que vocês podem aprender, mas lembre se de que o seu caminho é o seu caminho. Não se preocupe em se comparar muito com outras pessoas. Seja legal com os outros. Leia bastante. E mande ver. É, isso termina a entrevista. Muito obrigado. Obrigado pelo projeto é, Ciência Responde. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.